<risos> Mas sabe o que, que eu estava lembrando quando nós íamos é. para Minas Gerais? Hum. Que você era é, chamado de o monstro do humorismo, lembra? Uhum. Tanto que você fazia as pessoas darem as... risada. Nós dois, né? É, eu era estrelinha do samba, tá veja né? quanto tempo. Essa marvada aqui me fez dormir de botina uma vez, né? <risos> Ela Durante... falou: Espera eu, Mas que eu já venho aí, eu peguei e deitei de botina esperando até hoje e eu o negócio do top Mas lá. até. Pois é, esse do vasilhame, né? Ah, sim. É, gente... do vasilhame. <risos> Mas é, diz que até na na Zorópia é pior, né, do que aqui. Até um padrinho que teve na Europa, ele falou que lá diz que já anda pelado de uma vez, que nem nada mais disse que não foi mais nada, diz que tem país que não foi mais nada. É. Agora eu não sei, eu não acredito que essa moda venha para cá não. Mas né? já tá pegando aí agora anda ah, tá pelado. Está pegando, mas eu... pelado uma vez, não fica, não né? É. Não Imagina mais já... dois pelados agora aqui, camarada. cara, né? Ah, beleza, eu gostei do né? cabelo, né? Você já pensou na fila do ônibus, todo mundo pelado ali. O pior na fila? Não, o pior é dentro. dentro. Isso é que eu pensei. Ai, Você me está tá segurando ali assim. que... Dá uma brecada, hã? Na hora de guardar o troco. Aí que é pior, não tem onde pôr, né? <risos> Mas sabe o que, que eu tô vendo Que na minha, na minha terra, na minha terra tem uma banda de música só de velho, né? E tem um velho que não bate o prato aqui em cima, mas que não tem pouco. Ele bate o prato aqui E não tem futebol, e sem isso é muito chato. Vamos arrumar um time pra ganhar o campeonato. Vamos. Dançar.